Dom Bravo foi um desafio que a Câmara Municipal lançou a todos os municípios, independentemente de ser comercial ou não, para uma feira da maçã. Portanto, o seu desafio para se fazer algo com a maçã do Bravo dos E nós tentámos várias receitas e conseguimos fazer uma, que também teve boa aceitação, e que lhe demos o nome de Dom Bravo, porque realmente é muito bom. Portanto, o Bravo é, tem um, um, um pezinho muito pequenino, é longa, uma, um, um fruto longo, que cheirosa, tem um perfume, estando na fruteira, nota-se que é, tem um aroma inconfundível, é mesmo um fruto específico e só quem, os provadores, é que sabem, notam a diferença. Bravo porque nunca foi insertado, apareceu assim num quintal e as pessoas provaram, gostaram. Smolf é da terra. Mas o meu pai falava que os meus avós falavam muito já na maçã do Bravo. O Bravo é com massa folhada, onde fazemos a compota com a maçã do Bravo, bravo smolf, e é feito, camada entre. Entrescalada? Entrescalada entre natas e compota da maçã. Natas e compota da maçã leva 8 a 9 camadas, depois vai do gosto que a gente queira fazer, o mais alto, o mais baixo, vai do gosto cabelo. Ah, um de cabelo. um. Um muito bom! <risos> <risos> isso era o ideal. Mas, claro, no comércio não, não, não acontece isso. É até mesmo um cafezinho, um café bom.